Para candidatos, pessoal, vai ter um limite, certo? Lembra que a gente falava lá no checklist? Saber administrar as contratações de pessoal. Quais são os problemas na contratação de pessoal? Primeiro, candidato esquecer que o limite é para dois turnos. Ah, mas o, do, o segundo turno era imprevisível. E você entrou para perder? Foi uma coisa imprevisível eu ir para o segundo turno. Dois turnos. O limite que sair do TSE, você já sabe. Contratação direta ou indireta. Um monte de problema na prestação de contas. Candidato pode comprar, contratar uma empresa terceirizada de mão de obra? Claro que pode. Problema nenhum. Pode. Pode. Qual é o problema, Johnny? Essa empresa contratada tem que obedecer esse rol de informações. Essas informações, no detalhamento dos gastos do, de pessoal, não vale só para a contratação direta feita pelo candidato, mas ela vale também para a contratação indireta. Esse pessoal aqui é o de militância de mobilização de rua. Tem que ter a identificação integral desses prestadores de serviço, o local que trabalharam, as horas que trabalharam, a especificação das atividades, a justificativa do preço contratado. Problema também de 2020, que deu muito. Mão de obra sendo paga com valores acima da média de mercado. Nem parentes, nem afins. Evitem, principalmente com dinheiro público. Afins, eu quero dizer, esposa, esposo, namorada, genro, cunhado, sogra, cuidado, desaprova. Façam fotos, controle de ponto, para que vocês tenham a comprovação da materialidade dos gastos. Dica, dica diamante, cuidado com as decisões contratuais e façam contratos curtos. Porque se você fizer contrato longo, você não tem garantia que aquela pessoa vai continuar e depois você vai ter um problema para resolver nas explicações disso. Né, Bruna? Bruna só balança na cabeça, tipo assim, está passando um filme da minha vida. Né, Bruna? Tantos os problemas que, que a Galáctica tem que resolver. Importante, se você contratar mão de obra que não tem conta bancária... O que, que ela vai fazer com o cheque que você deu para ela? Vai passar, passar, passar. Estava comentando com os meninos aqui no intervalo, que eu estou com alunos, tendo que depor na Polícia Federal, tanto aqui de São Paulo quanto do Maranhão, porque cheques de candidatos foram localizados com traficantes. Quer dizer que o cara foi lá e comprou a droga com cheque de campanha? Quero crer que não. Passa, passa, passa, passa o cheque. E aí, a gente vai falar lá na hora do cheque. Tem que colocar não endossável. De preferência, vocês vão sair daqui convencidos de que vocês não devem utilizar talão de cheques, né? Gente, o mundo do Pix. O mundo do Pix é outro mundo. Agora. Lembra do, da Fintech, do Banco Virtual? Que o, como é seu nome, amor? Reinaldo, que Reinaldo comentou. Nessa hora, o Banco Virtual vai ser fantástico. A gente tem um aluno, o Délio, lá do Amazonas, que ele fala que senta com 40, 50 mão de obra, em uma hora ele abre conta para todo mundo no Banco Virtual. E só contrata se tiver conta bancária para ele poder fazer a transferência, porque só pode pagar mão de obra de que forma? Com transferência ou cheque. Cheque vocês não vão usar, tem que abrir a conta. O é, que mais? que mais? Contratações de parentes, já falamos. Menor de idade, por incrível que pareça, um monte de gente contratada, menor de idade está dando problema. Pessoas com emprego fixo. Tomem cuidado. Pessoas com emprego fixo recebendo dinheiro pela campanha. Aham. É, com benefícios a gente tinha comentado, mas é sempre bom reforçar, Daiane. É, isso mesmo. É muito importante.